Ah, o que eu quero falar é, é muito, é muito, é muito, é muito o que eu falar, entendeu? E quando, quando a gente vem pra falar... É aquilo que você falou, é. né? Eu vim atrás de uma entrevista. Entendeu? Você vai passar uma entrevista, vai viver uma entrevista, você faz parte da entrevista. A gente, não tem pra onde ir. Isso aí é outra maquiagem. Ah, É outra maquiagem. Como que você veio parar aqui, né? Ah, Wanda, eu estou muito longa. Está de vida, né, mano? Eu ficou seis meses. Aí me... Aonde você morava? Na ilha. Mas, indo, ah, na, na ilha? Ah, na ilha. Aí eu nunca fazia o pagão, mas eu vou fazer a vida aqui, É porque a gente se né? bebe. Aí, é mais peça, depois meus netos, Eu sou bicho já sério, ah. oh, então é, né? É, é, é melhor que tá melhor tá de boa. melhor fazer de boa e não ter que falar aí. vem, Menina moça, vem, moça. meu nome é Marcos. meu apelido é Chaves. Ah. Ninguém tem paciência comigo. <risos> é um prazer, Vi. Prazer. Eu moro nas ruas. E é tudo nosso. O no mundo inteiro é nosso. Inclusive o céu. Eu nasci em São Paulo. A questão das ruas é complicado, viu? Depende, né, meu? Tipo assim, ó, pode ver aqui, ó. O índice aqui de roubo, aqui ó, com senhoras, É isso aí já é outro papo, tá? Altemir, barba branca, é. perguntar do pai, pai, mas mais é. velho, aqui se perguntar Altemir ninguém vai conhecer. Não? Altemir não. Eu nasci em São Paulo, nasci em <risos> São Paulo, Estano. São Paulo, em São Paulo. Paulistano. Entendeu? Aí ligaram pra ele pra fazer uma entrevista, lá na Marechão que eu tô. Aham. Uhum. Para trabalhar no hospital, porque eu trabalhei no hospital. Eu fui lá fazer entrevista, na hora que a mulher falou Ai, é pra mulher mesmo. Só... Qual é a diferença? Eu, meu documento é meu nome feminino. ninguém. Eu não é preconceito que a gente não é preconceito, porque a gente a polícia do portão. Não deixou nem entrar no portão pra dentro. Aí ela viu que eu ia ficar nervosa que eu ia chamar a polícia, que ela ia é se encerrar. Mas não, vem aqui fazer o. Um... Cadastro, vou chama você. Você trabalhou no hospital há quanto tempo? Trabalhei de com só saí para o me preconceito. Meu traçado era no feminino e eles me chamava com meu nome é masculino. A gerentona me chamava assim, porque ele, que é supervisor, vai me chamar de Vivi com meu nome é masculino. Não, a cidade, eu não sou dono de onde, cidade, né? Velho? É, Eu construo casa. Não é muito direito, porque.. 9 um anos Que isso. Passeu avô. Muito legal. Queria que que estar falando pra você hoje. Hoje eu estou sorrindo porque Deus sabe tudo que eu preciso, Deus me conforta que eu só tenho a ele. Mas ele sabe que segunda-feira é o dia das crianças. Eu não tenho como ir lá levar um doce para o meu irmão. Mas isso não é o que tinha que ser gravado, isso aí você quer saber ah. do meu particular, né? Agora você quer uma entrevista, né? Eu vou falar de momento agora, não quero falar nada. Não quero falar não. nada. Hoje em dia eu coloco umas faixas, uma faixa é uma faixa assim ó, não dê esmola. É, eu não lembro bem o que eles é escrevem. E coloca as faixas aí, eu não sei quanto pagam para colocar aquelas pra fazer uma faixa daquela. E daí eles vêm, pegam o cobertor dos outros. É. Levam -se embora. E daí você vai lá em cima, lá onde é lá. Daí é tudo pro saco de lixo, eles jogam fora. Outro dia eu fui na caçamba ali, ó. Peguei um monte de coisa, fui no ferro velho e fiz 60 reais. É. Sabe quanto paga pra um cara trabalhar de servente de pedreiro? Acho que 50 reais, 60 reais. Eu catei na caçamba, em uma, duas horas, 60 reais. Eu trabalhava pra esses caras. É, ela tinha as mania de me montar a barraca ali. E ela com o cachorro, eu falei, olha, meu cachorro tá com famosa. E ela com seu cachorro não pegar, porque é uma virose pega. O meu marido, ele me expulsou de lá com o na da garrafa. Peguei o surgiu do cachorro e vim pra cá. O cachorro é do Aí o desgraçado é um parada pra mim. Bem feito, cachorro morreu, tem que ter morrido mesmo. Eu quero aqui, eu tô por que é sou roubado. Cuidei de tão bem dele. Eu, eu tava bem. o negócio vai ficar bem, João. Eu falei, pro meu cachorro. Vai ficar bem, pá, se cuidar de você. Eu tava indo bem, eu levava ele pra passear. Tava. O cachorro deu repente... Esse é isso que eu estou Eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Eu tenho tantos métodos para ganhar dinheiro. Eu tenho tantos métodos para ganhar dinheiro. Não aqui pra... Pô, pessoa, você enfia a cabeça, metade do corpo dentro do carro, você abraça as pessoas, você beija, Você pessoas tratam bem para ganhar Você tô... falou para mim sabe o quê? É, por que você não muda de farol? você já está conhecido nesse farol aqui. Eu falei por isso mesmo que eu não mudo. Que eu estou aqui não para pedir dinheiro. Sabe por que eu estou aqui? Porque tem muitas pessoas que passam aqui e para, só para ouvir, eu falo para eles: vá com Deus, Deus escute a pessoa que tipo, É Meu afeto, né? A Mas eu gosto da polícia que fica enchendo nosso saco, mandando nós embora. Não tem o que fazer com a gente, meu. Tipo, se eu fosse seu vizinho, vai fazer o quê? A minha casa? sua casa? Mas vai ter que conviver. Eu amo aqui, aqui é o centro da cidade, eu amo esse lugar. Amo. Se vivo. daí? Acho que tá, Será? Vai. Você, você sabe que pode chegar um dia que você pedir para eu fazer uma oração para você ou por você? E quando esse dia chegar, eu vou dizer para você não? Vamos te explicar. Porque quando esse dia chegar, você já vai ser a minha oração. Você vai estar sempre comigo. Obrigado. Você vai tá estar comigo, porque vai estar sozinho. Porque eu nunca estou sozinho. Entendeu? Eu te amo. 28 minutos, eu nem senti pra ser esses 28 minutos. Caramba, entrevista. E nossa entrevista vai ficar pra quando? <risos> Seu irmão, vamos brindar pra eu filmar. Ei, garoto. <risos>